Esportivamente falando, eu não trocaria aqui por acho que quase nenhum lugar, cara, porque eu nunca fiz tanta prova gastando tanto pouco dinheiro na minha vida. Uh, o acesso ao material esportivo aqui é muito acessível. Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui sou eu, André Ascardo, Corrida Perfeita, para mais um podcast. E hoje, com mais alguns componentes da equipe Corrida Perfeita, estou com o Tiagão ao meu lado, no vídeo, para quem está vendo pelo vídeo, e abaixo, bem, não sei se é abaixo, mas com tá a gente, o aí. Marcos. Está em algum canto. O Marcos, diretamente da Espanha, o cara que é o primeiro contato, digamos assim, de quem manda perguntas para a gente, tem dúvidas, está junto, e trabalha diretamente com a galera do Clube Corrida Perfeita. E que além disso, de ser um grande colaborador da equipe do Corrida Perfeita, é também atleta. E hoje, estamos aqui eu, Tiagão e Marcos, para bater um papo sobre o treinamento na Europa. Como é que esse negócio é tão lindo, é tão bonito, a grama é mais verde, como o pessoal gosta de dizer lá no vizinho, né? Então vamos bater um papo tranquilão sobre isso, treinamento, coisas afins na Europa. O sonho dourado de muitas pessoas. E aí, Marcão, como é que você está, cara? De boa? Fala um salto, pessoal, mano. bom dia aí, Thiago, Andrei, obrigado. Bom por... dia, cara, por ter aberto que aí a... a oportunidade de estar aqui falando com, com vocês e para mais pessoas. Tentar aí dividir um pouco da minha experiência e que eu puder aportar aí para as pessoas poderem imaginar como é que é. Tá dividir tri... não, compartilhar, porque quando a gente troca Exatamente. ideia, a gente multiplica, a gente não divide. Bem colocado. Mas enfim, cara, parte da grama... A grama é igual, cara, mas o asfalto é melhor. Isso, com certeza. <risos> o, o asfalto é, é melhor. Então, Sim. cara, tudo, né? Pontos positivos, pontos negativos. Ah... Você já está treinando há quanto tempo aí na Europa, Marcos? Porque você está numa equipe, existem divisões aí. Você não está aí só treinando, passeando. Você faz parte de uma equipe hoje, que eu, se eu não me engano, você está na segunda divisão ou na primeira divisão aí do triatlon, no do da Europa, né, competindo regionalmente. Como é que funciona tudo isso, toda essa estrutura? E há quanto tempo você tá treinando aí, cara? Então, cara, começou em 2016, quando eu cheguei aqui foi todo um processo de entendimento, né, procurar uma equipe, com quem treinar. E eu comecei numa equipe pequena da cidade onde eu, onde eu morava, em Ourense. O pessoal do, do clube de natação lá montou uma equipe nova e eu participei desde o início com eles lá para tentar arrancar uma sessão de é né? um clube de natação bem tradicional da cidade. Então comecei com eles a partir do triatlo e ali comecei a dar os meus primeiros passos, competições regionais, ainda nem participava de das divisões, que né? é uma coisa que a gente pode depois detalhar um pouquinho aqui. Eu competi então a nível regional com eles, 2016, 2017, 2018. E desde o ano passado eu já estou numa equipe que disputa, Triathlon, nível nacional, primeira divisão, que eles chamam de categoria de elite. E depois, indo o atlon, segunda divisão. A gente está tentando subir ainda aqui. Não, legal. E qual foi o impacto que você viu dos atletas aí, tanto do nível de organização quanto ao nível de performance? Como é que é o nível dessa galera? Esse é um negócio muito hardcore. Porque uma coisa diferente que tem na Europa, que aqui no Brasil tem muito, talvez isso possa ah, também explicar um pouco do crescimento desse esporte amador, é a gratificação do atleta amador, de grupo, que ganha troféu, ganha coisas. E aí na Europa não tem muito isso. Como é que funciona aí? Pelo menos na Europa, não toda, né? mas na Espanha especificamente falando. Sim, sim. Aqui até Andrei ia comentar também isso que, Uh, existem dois modelos de negócio do esporte que se costuma dividir, que é o europeu e o americano. Né? No modelo europeu, a, a característica do age group, os né, grupos de idade, ela não existe muito. Né? Aqui é bem mais voltado às competições para as categorias que eles chamam de absoluto e barra elite. E depois, o que eles dão muito valor são as categorias de base. Né? Tanto que aqui, depois dos 23 anos. Todo mundo é absoluto, até os 70 anos. Só que abaixo disso existem diversas categorias. Vai sub Amadores, três, né? Isso no para amador, é. no amador e elite nacional também. Essas Mas lembrando são... que todo amador é federado, né? Não tem um amador fora da federação, como aqui. Exatamente. Tipo, corrida, não tem vinculado a nenhuma federação, não estou vinculado não a Não pode competir, que... né? Você tem até que ter sua é é assim? assinatura, né? Na corrida também é assim ou não? Na corrida, se tu não quisesse se federar por algum clube, tu sempre tem que pagar um seguro federado de um dia, né? Que aí tu te vincula à federação, para se acontecer algum algum acidente contigo, alguma coisa, que tá coberto. Mas via de regra, todo mundo é vinculado a algum clube, mesmo que seja um clube de amigos, assim. É... Entendi. Então, tem esses um, níveis na que corrida. Porque esse tem um vínculo direto com a confederação. A Exatamente. É, não regional, ficar né? muito solto como é aqui, né? Que qualquer um levanta uma tenda, tem uma assessoria não, e, vai, e ninguém não. responde a ninguém superior. Esse é um formato diferente também. Aqui não existem assessorias esportivas, né? Normalmente é um clube mesmo, é um clube de atletismo da cidade tal, clube de triatlon da cidade tal. E as pessoas prestam assessoria, no caso, dentro desses clubes, né? encontrar uhum. um treinador, provavelmente ele vai estar vinculado a um clube, alguma coisa assim. Ou ele vai ser um, um personal, né? Uma pessoa que treina por, por sua conta, assim, as pessoas. E é caro, cara, se vincular a um clube aí? Quanto é que custa Não, pra você praticar? Não, é muito barato, cara. Aqui, o acesso às instalações varia de acordo com o município, porque elas são todas municipais, né? Então, qualquer município com mais de 5 mil habitantes já tem piscina. É uma lei que inventaram aqui na Espanha nos anos 2000 e alguma coisa, que a a unidade municipal... A piscina aqui, é pública. A piscina é pública, exatamente. E geralmente são piscinas de 25 metros, né, com seis raios, em raras exceções a piscina de 50. Não existem clubes privados para treinar aqui, né como é um formato bem habitual no Brasil, o que deixa o esporte Sim. menos elitizado, vamos dizer assim, né, no caso do triatlo que com é um certeza. grande limitante, né? É um grande limitante, com certeza, na realidade do Brasil E a galera não tem onde treinar natação, né? Porque o clube é uma coisa meio inacessível Sim, eu tive aí, né, Marcos? Passei aí na tua cidade quando eu fui para o Mundial de átomo Que foi pertinho de você E eu vi muito disso na prática mesmo, né? Praticamente todas as cidades você passava pela piscina e tal E em muitas também a pista de atletismo, né? Sim. Existe alguma regra específica também para pista de treino Que os corredores tanto desejam aqui no Brasil Tem uma pista de treino de 400 metros tem alguma regra nesse sentido? A sua cidade tem, outras cidades têm, como é que funciona? Ah, então, eu acho que a cada raio de distância tem que ter uma pista de atletismo. E aqui onde eu tô, eu sei que numa distância de 20 quilômetros, tem duas pistas, uma em Ribeira e outra em Puebla, que é uma cidade aqui do lado. São duas cidades vizinhas aqui de onde eu tô. E é aberta ao público, qualquer um pode chegar lá e entrar, Qual? ou você tem que apresentar a carteirinha da federação, você tem que estar vinculado a alguma coisa? Tem uma que é aberta, aberta. O que acaba que ela tem o Tartan mais zoado também, né? Então, uhum. ali... cada um... é o X da pista, né? Exatamente, aquela baixinha ali, né? Cada, cada uma delas tem a seis raias, 400 metros, normal. Aliás, uma delas tem oito raias. E uma tem que pagar, mas é um valor bem simbólico, tipo 2 euros. E a outra por um mês, é... Por ano? por ano? Por, por, por uso. Por uso. Eu, eu usei uma vai... dessa eu usei o em Barcelona nessa mesma viagem, né? Eu lembro que eu cheguei lá e tinha lá as federações, os clubes, né? Se você fosse do clube e pagasse lá a mensalidade, você já tinha acesso à pista ilimitado. E eu, como era é, um avulso ali por um dia, eu paguei uns 5 euros por ser estrangeiro. Porque se eu fosse nativo mesmo, um espanhol, parece que eu pagaria mais barato ainda. Por um uso no dia, para eu entrar e usar o quanto eu quisesse. É, é bacana que isso propicia a entrada de muita gente no esporte, né? Você tem uma ideia do, do número de, de praticantes hoje, federados aí na Espanha? Como é que tá? Como é que anda o estímulo? Porque a gente vê que a Espanha é hoje um, um dos expoentes, no, tanto no triatlon quanto na própria corrida curta ali. Eu Ela sei tá, que. Tá crescendo bastante. Eu sei que o número de federados ele aumenta bastante cada ano, mas eu não sei te dizer o número exato de, de, de atletas federados por. Nem por, nem só por uma nacional, ideia, tem quantas divisões aí dentro do triatlon, do, da corrida, desses campeonatos aí, você tem como no falar? No triatlo são quatro divisões, tem a divisão de acesso, a terceira divisão, e aí já são 40 equipes. A, a segunda divisão, que são 40 equipes, e a primeira divisão, que é a que a gente está, que são 15 equipes. E aí tu tem que ir subindo, e... né, só bem... Só bem e é por performance primeiros. que a equipe vai subindo, o atleta que vai subindo, a equipe toda, é uma vaga, como é que consegue essa vaga aí em cada Então, o que deixa mais interessante a competição aqui, cara, é que elas possuem diversos formatos, né? Tem a, que eles chamam de Copa do Rei, que soma a pontuação individual de cada atleta na distância sprint, é, sai todo mundo junto e uhum. aí os atletas de cada clube, pois, dependendo da colocação deles, vai somando os pontos, e a equipe que tem mais pontos depois vai subindo e vai baixando né? depois tem aquele chamado de campeonato por clubes que aí é um, um formato que eles têm aqui, bem comum, cara, no teatro que não existe, eu, bom, eu nunca vi no Brasil pelo menos, que ele é o teatro contra relógio os seis integrantes da equipe eles têm que ir juntos o tempo todo, eles não podem se. não pode deixar o cara para trás, vamos dizer assim, né? Uhum. A distância máxima, né? Que eles podem ficar um do outro, né? É, tem tipo assim: se tu desligar o cara 50 metros, esse cara tá eliminado. E se tu ficar com menos de quatro pessoas, a equipe é eliminada. Então sai com seis. É tipo, pode abandonar é tipo o. é tipo formato do, do contra-relógio de equipe do ciclismo, né? É igual, exatamente. Tu não pode... Então a equipe que consegue uh, formar um time homogêneo de nadadores, Ciclistas e corredores, né? E atletas que sejam bem parelhos nas três disciplinas, provavelmente vai ser a equipe que vai ganhar. Porque tem equipe que às vezes monta um time de nadador que sai primeiríssimo da água, só que os caras são um ciclista perneta, aí essa equipe já não vai ganhar. Aham. Então, é bem é bem dinâmica a prova, é bem legal. É, E é interessante, né? Que você dá um novo formato à competição, não fica só na questão individual mesmo, né? Sim, que começa aquele que quebra-cabeça. Se preocupar com o seu galera. amigo, é torna mais legal, atrai mais né? dentro do, do esporte. E depois também tem a prova para o revezamento, então são esses três tipos de prova que ocorrem no calendário anual para formar o ranking, e a prova para o é. revezamento, daí é revezamento mesmo. Eu faço um triatlo super sprint, que é, são 350 de natação, 10 de bike e 1500 de corrida, e Toco na mão do colega, é. o colega sai e assim são seis componentes. E aí, a, quem quiser o menor tempo ganha, né? É tipo o relay aí que deve ir para as Olimpíadas? Exatamente, né? é o relay. E né? vai, né? Quando tiver a Olimpíada é. vai ter o relay. É, a gente está aqui gravando no momento da quarentena, para quem está escutando a gente. Vivemos esse momento aí de incertezas, né? Está tudo é. suspenso, cara. Até outubro, todas as provas suspensas desse é. calendário, essas provas é, todas e... que eu falei para vocês... Estamos... E estamos em momentos diferentes, né? Porque o Marcos acabou de sair de, uma, de um real lockdown. ficou Foram 45 dias preso dentro sete, de casa, né, mano? Sete semanas. Exato. Sete semanas aí preso dentro de casa, não podia fazer esporte, atividade física, era só... Proibido mercado. mesmo, né? Proibido, Proibido de mesmo. verdade, não era recomendação, eram 400 euros, não eram 200 euros a multa? 600. A multa. 600 euros. Tem até um videozinho que viralizou, acho que foi aí na Espanha, né? Que o cara tava correndo na praia, o policial foi correndo atrás dele, ele apertou o passo pra não ser pego, não foi? Não, e ainda perguntou pra ele aí, e o quilômetro, cara? Quanto é que tá saindo? <risos> é, o cara apertou e fugiu. Não sei se pegaram o cara depois e... Cara, a galera <risos> tá muita estrava pra pegar a galera aqui, cara. É. E agora a gente tá gravando isso, mas na semana agora vocês foram liberados para fazer atividade física pela manhã, né, num certo horário ali, num certo Sim. raio. Conta aí como é que foi essa experiência agora de tá solto, cachorro solto agora, tá correndo para uma <risos> Primeiro dia que eu saí para correr foi horrível, né? Cheguei em casa, eu tava olhando para minhas pernas assim, isso, cara, o que tá acontecendo aqui? Porque 50 dias sem correr, nada, né? Eu até tentei correr na garagem dois, três é, dias, mas como, vale é que foi, pena, né, como é que foi o prazer da, da corrida, de você olhar para o céu de novo, né? Você se reencontrar com a corrida, que já é uma coisa gostosa ao ar, ao ar livre, né? E cara, me meti conexão. no mato por gosto e, cara, quando eu comecei a escutar os passarinhos cantando e o vento batendo na árvore, eu pensei, bah, é por isso que eu corro na rua, cara. Não tem, não tem preço, cara. Não tem preço, é um negócio que a gente é. costuma não dá muito valor. Eu, a galera fala, né, tipo assim Ah, agora a gente vai dar valor Eu sempre dei valor para esse tipo de coisa outdoor, né Eu sempre parei para meditar e olhar a paisagem Mesmo que seja uhum. um treino muito sério Se eu vejo que tem uma paisagem que vale a pena olhar Eu paro, tiro fotinho e é isso aí uhum. Mas teve um sabor especial Agora, cara, olhar o... Olhar a árvore balançando e o passarinho cantando no fundo foi, foi demais, cara. Foi de demais, chorar. É. Ele fala aí que as pernas doeram também, mas ele foi sair para a primeira corrida e já tava na gala, né? Foi, foi uma hora, pelo menos, de treino que você fez, né? Uma horinha, cara. Uma é. horinha, porque eu tava afim de passear na rua mesmo. Você é atleta, experiente e tem... tudo, mas sente, né? É, e tem o, o, e tem o permitido. Quanto tempo que, é que pode ficar na rua fazendo atividade física agora? Atividade fazer... física dentro da, da franja horária que eles estabeleceram, né? De 6 a 10 da manhã. E depois de 8 a 11 da noite, pode usar todo esse horário, se tu quiser E é, então tu tá não pode sair um... dentro da cidade, né? Sim Dá para fazer muita coisa Dá, dá, dá para fazer bastante coisa E depois passeio, né? Familiar, assim, é uma hora e no raio de um plano toda casa uhum. É, mas isso aí ah. já é, é já Agora falando que... das corridas aí também, das provas de corrida Já que a gente tem a maioria aqui das pessoas acompanhando corredores Quais as, das, eu já vi que você já fez algumas provas de corrida aí, né? Corrida pura Sim. mesmo. Quais as principais diferenças aí que você vê entre as corridas do Brasil e as corridas na Espanha especificamente, ou outras que você tenha feito em outros países da Europa que você visitou? Cara, o preço da inscrição é o que mais marca, com certeza. Aqui, assim, ó, a corrida custa mais de 10 euros. E assim, só para situar um pouco quem está ouvindo também, né? O salário mínimo na Espanha, ele é bem parecido com o salário mínimo do Brasil, né? São 830 euros. Então. Peraí, é a... Deus, como é que é parecido? É. É. Ah, Multiplica isso aí por conver seis, pô. Roberto isso aí por vocês, <risos> né? Mas não, mas ninguém que mora aqui paga aluguel em real, né? Então, então mas aqui a, a, a possibilidade de compra sobre isso aqui é que o real é mil e alguma coisa, 990, que está o, o mínimo. Mas então, é no bom, Brasil, meu. no Brasil, a pessoa ganha menos de mil reais de salário mínimo, mas a inscrição da prova custa 150 pila, né? Isso, aqui, a, isso. aqui a galera ganha 800 e alguma coisa e a inscrição custa 5 pilas. Cara. Sim, sim, sim. Claro, então é, essa, é essa é a diferença, né, cara? Diferença. É proporcional, aqui, como... né? A prova ser mais do que... Prova de corrida, né? Ser mais do que 10 euros de inscrição é escândalo. Ninguém se inscreve. É simples assim. Mas as provas têm a, essa perfumaria toda que tem aqui de kit, de camiseta? Ou é só estrutura uma... de chegar, estrutura de é. Camiseta todas têm, é bem básico assim, porque normalmente quem patrocina é a prefeitura, né? Eles dão a, a, o lugar onde está acontecendo a prova, eles subsidiam assim a o material da de brinde. Mas assim, medalha bonitona, uh, chinelinho, mochila, essas coisas não tem. Isso é bem bem coisa mais de prova já mais prova alto grande, nível, né? né? Vamos dizer assim, meio Iron, euros, Iron, é. Assim. é. é uma prova. de prova. Já fez prova maior tipo em metrópole, Madrid, Valência, que tem as grandes maratonas aí, Barcelona? Eu corri já uma corrida de 10k em Madrid e também, cara, foi simples assim, o kit não tinha nada demais, era uma camiseta mesmo e também custou 8 pila. Bem... Mas não era uma grande prova, não, eu digo assim, essas provas que tem apelo não, internacional, você não, não fazer nenhuma, não, né? saber não, a diferença, Não, na não, eu não fiz nenhuma major aqui na Espanha ainda, não. É, é mas porque, porque não tem aí, né? Mas aí eu digo grandes provas, né? Tipo Barcelona, é, tipo a Maratona de Sevilha, que é a Maratona de, é, normalmente de a Valência, réplica, então, que é muito é, de conhecida Valência, da sua né? cidade. Exatamente. É, mas isso aí também tem muito do mercado, né, cara? O mercado o que no Brasil, eu acho que é um, tem um apelo maior para o consumo da corrida ou não. Você, apesar de estar aí na Espanha, você sabe como é que funciona o mercado aqui no Brasil. As corridas, circuit das estações, é... As, as CIS, não sei o que ah, Que tem um... um form, a um, A gripe, né? form, Tem uma grife, né? Que se trabalha sim, muito Existem também essas grifes Trabalhando aí na Espanha? Nesse sentido? Existem as maiores, cara Que são, tipo, a franquia do Iron Por exemplo, né? Por um, elas estão presentes aqui na, na Espanha E essas por... grandes maratonas também Que tu falou, tipo, de Sevilha, de Valência Normalmente tem um grande sponsor por trás, assim, né? Uh, uh, Allianz Seguros, ou então Mitsubishi, não sei o que lá, sempre tem o gente... nome de uma, de uma marca. E o Balance a é forte aí também, patrocinando né, algumas coisas. A New Balance é muito forte, cara. A New, ba a New Balance e... e a Nike são duas marcas que vendem muito na Espanha. A maioria dos tênis que eu vejo a galera usando são dessas duas marcas. E... É... Interessante. Eu tinha é interessante falado também, né? Mas aí vocês tem, tem, como... tem problema que nem no Brasil, cara, de. de... No Brasil que eu digo, tem um limite de, de tamanhos e modelos que você encontra para usar Ou é algo mais americanizado, no qual você tem tênis curto, tênis largo, tênis Não. meio centímetro, 3 centímetros, unha curta, unha longa Não, o, que eu, o que eu vejo que tem mais aqui disponibilidade de marcas e de descontos assim, Mas essa grande variedade que tem que nem nos Estados Unidos, né, o tênis narrow ou white, esse é. eu nunca vi para vender aqui eles têm muitos é, os tamanhos divididos por, por terços e metades, né? Tipo, eu uso 46, dois terços aqui na Europa. Seria uhum. o tipo, um 43,5 no Brasil, uma coisa assim. Então você tem um tamanho, mas que é mais regular, né? Não é aquele negócio de um grande e um muito curto, né? Você tem um. É, meio... ele dá mini-saltos entre os, entre os tamanhos de, de tênis. É, o, Marcos é pe... o Marcos é pesudo, rapaz. Ele pegou minha sapatilha de ciclismo aqui no Brasil na última visita dele, 42. Acho que ele teve que andar com os pés, com os dedinhos tudo encurtado, dedo, pra... pra caber Isso é porque ele é menor que eu na altura. Tipo tipo aquele o, tipo o pé da fera, né? O, do, é. No X-Men, é o... que ficava é com os dedos assim, dentro dos sapatos, depois ele esticando Hã! os dedos gigantes. É o... Pé de papo tá facilita, pra nadar, cara. Não, com certeza. Ih, porra... Ah, e foi, foi você também que pegou aquela meia né, gigante que o pessoal do, da, da Compra esporte da tinha mandado para a gente. Pois, vocês abandonaram você viu? a meia, você viu perfeito, cara. É, pesão é desse aí, o pé grande, o pé grande o da, da Espanha. Aquela cara, meia de recovery. Tinha Agora comentado eu ali eu. a comparação das provas aqui com, com as que eu via no Brasil. Eu acho que o modelo de evento da prova no Brasil, ele é bem mais americanizado, assim, né? ele valoriza mais a experiência do corredor. Né? Tem show depois, tem buffet de fruta e de fundi, de ch churrasco <risos> livre. E Não tem... é só a corrida, né? Não, e tem aquecimento antes, com uma galera fazendo agito no palco e um portal para tirar foto. Cara, isso eu nunca vi aqui. Não existe. É tipo assim, aqui Aí... tem o arco da meta e a galera na frente ali... Sai o estouro da boiada e é isso aí. Corre, cara. doido. Aí não é, nem tem é aquelas empresas, né, que batem as fotos para você comprar depois nas, não, nas pequenas ah, Então, isso bem curioso aqui, cara. Aqui a galera dá de graça as fotos, cara. Tem, é tipo o hobby dos malucos, tipo, tem o fotógrafo no fulano, site, né? o cara é famosão, a galera toda conhece o cara, e tem lá o Google Drive, tu entra, baixa a foto que tu quer. Claro, não tem aquele negócio de procurar o teu númerozinho lá, né? Que fica fácil, uhum, né? Tem que catar vira, tudo mesmo né? ali. Mas, cara, aqui eu inclusive fiz em 2018 uma prova de Iron aqui e as fotos tudo de graça, cara. Os caras estavam dando as Até fotos. Até na, da na do Iron, né? Até na do Iron. É, mas é. aí não era oficial, não era Finish Mix que te cobra não, um, não. <risos> um caminhão para você ter as piores fotos e os maiores preços. <risos> Meu Deus do céu. <risos> Mas beleza. Pois é, Marco. Então, você vê que tem muita diferença né? entre o espírito esportivo europeu e o espírito esportivo no Brasil. E você vê que a gente está ligado muito mais à festa do que propriamente à performance em si, né? Sim. É a experiência. E o que a gente gosta de dizer muito sobre como que a gente se conecta com a corrida, né? Por que que você está correndo? E você vê que no mundo inteiro é de uma forma diferente. E isso também se liga muito à questão da preparação do corpo para o evento, né? para a própria prática. Como é que você vê a questão da lesão aí na, na Espanha, dos seus colegas, a galera, se pessoas se preparam mais ou se você vê muita Sim. gente tipo, fora de preparação, fazendo os desafios? Porque é muito comum aqui no Brasil a, a pessoa ter a honra de querer fazer os 42, mas ela não tá com a preparação correta, ela não tá com o peso correto, digamos, peso correto porque você vai estressar menos o corpo, está mais leve, né? E você não preparou, não se preparou muito bem, mas quer fazer de qualquer jeito. E isso a gente sabe que acaba gerando o um número de lesão. E o que eu vi, pelo menos no mundo inteiro, muito isso, muito pelo, pelo pela questão americanizada, da experiência, das pessoas que querem participar, houve um grande aumento né, ao longo do tempo, o número de praticantes de atividade física, mas a preparação para a mesma se diminuiu, tem muito mais gente recreacional do que propriamente o esporte como treinamento. Como é que você vê isso aí na Espanha, nas regiões, e como é que é essa situação? Claro, eu acho que... Também, complementando a pergunta do Andrei, Marcos, fala sobre até uhum. a sua experiência na questão da técnica, né, do que a gente ensina aqui no Brasil com corrida perfeita de em de 2016 e o que você viu quando começou a trabalhar com a gente em 2018, né, que você começou? Foi. 18 e Cara, então aqui eu acho que isso é um pouco do ser humano, assim, né? Tipo, de se lançar pra se desafiar nas coisas e começar a ter esse tipo de influência, principalmente nas redes sociais. Tu ver que o fulano faz e que eu também posso fazer. Eu também quero ser o Joãozinho Maratonista ou o Iron Fulaninho. Então eu acho isso que isso galera... rola nas redes também, nas redes sociais, igual no Brasil. Isso rola, cara. É. Tem muito, muito influencer de Instagram que que tem os reais e os falsos, né? Como, como sempre. É, tem galera que fala é de verdade humano. mesmo. É, acho que isso é bem do ser humano mesmo, cara. E tem bastante gente que eu vejo que se joga assim, despreparado em provas. E isso em diversos tipos de provas aqui, cara. No triatlo um pouco menos. Porque eu acho que ele já é um esporte bem mais específico. Ou que a galera já chegou ali já teve que preparar pelo menos um dos, os três esportes, né? Mas no ciclismo, cara, aqui eu já vi, eu já fui em, em essas que eles chamam de prova cicloturista, né? Que é tipo um como se fosse uma etapa de Passeio, ciclismo aberta ao público. Cara, a galera muito fora de forma e corrida de rua, mesma coisa, cara. Agora, o que tu tinha comentado ali da galera cuidar, lesão, enfim, esse tipo de coisa, o que eu vejo aqui, o uso do fisioterapeuta, esse é um profissional que é assim, todo mundo tem o seu um fisioterapeuta, igual o cara tem o treinador dele, o cara tem o físico. O fisioterapeuta aqui, ele tem um papel bem mais protagonista na preparação de qualquer atleta, né? Seja ele nadador, at... corredor, ciclista, triatleta, enfim. Todo mundo tem um, um massagista, um fisioterapeuta, ou enfim, um osteópata. A galera toda usa bastante esse tipo de recurso, até porque ele não é muito limitado, né? Tem muito o profissional dessa área. É acessível o preço? É acessível, é acessível. Preço, então... exatamente. Inclusive as terapias alternativas, como... Uh, uso de ventosa ou até a própria cultura, né, que já é uma, uma, um ramo da medicina aí que tu entende um pouco mais tem o pai que trabalha com isso. Né? Sim, sim. Isso tem bastante também o uso desse tipo de tratamentos, tratamentos alternativos. De assim, pra... Exatamente. E a técnica? Como é que o pessoal vê aí? Como é que o pessoal via? O que, que você sentiu? Se você ouviu um grande impacto quando você começou a trabalhar e treinar com a gente, né? Porque eu fui o seu treinador durante um, um bom tempo, até você subir para a primeira Sim. divisão e a gente preferir que você ficasse com o seu treinador aí, que está te olhando aí direto. Mais ou menos. Cara, <risos> então, aqui o preparo técnico da, da questão da, da corrida, ele é mais, mais conhecido, por assim dizer, eu não vou dizer mais aplicado pelo Brasil, porque isso não é verdade. Né? Aqui, Igual que aí a galera que conhece os educativos, e trabalha a técnica, tem quem passa totalmente de treinar esse tipo de coisa. Conhece, mas não faz. Né? E, e tem quem, enfim, né, quem aplica no dia a dia mesmo. O que sim, ele é mais difundido aqui. é Como as escolas de atletismo elas são muito comuns, tu falar em educativos de corrida aqui não é uma coisa que sou estranha para ninguém tipo, todo mundo sabe o que que é o um skipping eles fazem no colégio isso que eu já vi também uhum. já com professores de educação física que dão aula em... o desenvolvimento da prática esportiva é diferente né é diferente eles conhecem essas ferramentas embora não apliquem desde muito mais cedo do que a gente né e sem ter que buscar especificamente esse tipo de coisa eu acho que no Brasil cara quando tu falar que educativo de corrida xyz serve para tal coisa é só para um corredor que está bem interessado em aprender sobre o tema mesmo. Aqui já é uma coisa que é, mesmo que tu nem corra na tua vida, tu sabe o que é um educativo, exercício de técnica, por que as pessoas fazem isso, mesmo que tu não seja praticante de corrida em si. O que você está dizendo aí, Marcos, é que até você que tem essa experiência, né, você dá aulas de natação para crianças também aí no Sim. clube. É, é que o próprio, a essência da educação física nas escolas, na educação primária ali, ela já é voltada para o esporte, né? Ela não tem esse viés recre, recreativo e de movimentação como tem na maioria das escolas no Brasil, pelo menos na minha época, né? E hoje, acho que a gente continua da mesma forma, né, Andrei? Cara, eu saí da escola tem um tempo, né? Então, <risos> é, eu digo aí o seu contato, quem dá aula, né? Tem os seus amigos que eu, eu conheço, sei, o Gabriel, que dá aula aí para as escolas. É, eu sei. É que a educação física no Brasil, é muito mais do que só o esporte, né? Ela é o desenvolvimento do cidadão, do ser humano, de uma forma muito mais complexa. Aqui é vista o esporte, como é ainda é a minha visão, como uma ferramenta para a vida, né? É a atividade, a prática esportiva como uma ferramenta para a vida e não como uma ferramenta de performance em si, de você se tornar um, um, um excelente atleta, de você trabalhar a performance com a criança. Você está trabalhando o desenvolvimento humano, que é um fundamento muito maior do que simplesmente o esporte, a performance, de você estar tá buscando ali uma melhor velocidade, de você estar tá buscando uma maior resistência da, da criança na prática esportiva. É muito mais uma questão de consciência corporal, é mais uma questão de resolução de problemas, resolução de problemas em conjunto. Então, é uma questão muito mais desenvolvimentista, humana, a educação física, do que simplesmente você aprender a prática, aprender as regras de um esporte, aprender a prática do esporte, onde que muitas vezes, e ainda ocorre muito no, no Brasil, que é o rola-bola, né? porque muitas vezes o professor está cansado, os pais não entendem o que é educação física, o professor só joga a bola lá para o pessoal, o pessoal vai jogar bola durante um bimestre, no outro bimestre o pessoal vai jogar basquete, no outro bimestre é vôlei, no outro é handball, e assim você vai brincando, sendo que o esporte pode ser muito mais do que simplesmente você aprender a jogar uma bola na sexta, você saber que são cinco na quadra, são seis esse esporte aqui pratica com 11 na dez na linha e um no gol alguma coisa nesse sentido então acaba que o esporte a base do esporte é muito maior do que é, deveria ser uma ferramenta e certo nível certa idade você começa a especificar um pouco mais isso onde você começa a trabalhar performance dentro do esporte só que aí já por falta de espaço nas escolas por falta de interesse muitas vezes e por falta de toda essa estrutura né, governamental mesmo de campeonatos de base, interesses para o aluno e se dedicando ao esporte e crescendo, né, por falta de um mercado também dos adolescentes ali para o cara e se querendo desenvolver a prática esportiva, isso acaba sendo esquecido e você não tem essa base, não tem esse trabalho onde deveria se ter na escola. Porque simplesmente o pessoal está pensando que na escola o cara quer passar no vestibular, pronto, acabou. O curso, o curso técnico, se o cara não quiser ir para a faculdade, se ele quiser, pô, eu quero ser mecânico, pô o cara quer ser mecânico, ele precisa ir para fazer vestibular? Não, ele pode já começar a trabalhar com, com o carro, como é que funciona, né? Os cursos técnicos, onde que isso também não é trabalhado muito na escola, é tudo trabalhado para o cara fazer o vestibular. Então, é toda uma linha né, que a gente tem que ir ajustando, é, trabalhando de acordo com o interesse. Qual é o interesse? O interesse do Estado do governo hoje em dia parece que é preparar o cara para o vestibular. Aí, depois do cara preparar para o vestibular, é o cara se formar. Depois o cara tá perdido, né? Mas aí a gente vai para um papo muito mais profundo do que simplesmente. E que inicia na infância, na preparação do cidadão, né? E que para isso que eu acho que a educação física nos primeiros anos de vida é fundamental para ir formando esse cidadão. E a visão da educação física que tem que ser bem vista, né? Do que muito mais do que só um rola-bolo recreacional, né, de ficar brincando, de gastar energia e não deixar nossas crianças ficarem obesas. É mais ou menos, ó, tá vendo? É para a gente entrevistar o Marco, eu tô falando aqui de novo. já é um Não faço pergunta para você mais não. Até para complementar o início da conversa aqui a respeito dessa parte. Então, aí, na prática, nas escolas, você vê que tá, tem essa, esse viésio de ensinar por meio da disciplina também, de ser melhor no esporte, ter um, levar um pouquinho mais a sério ali a preparação para um esporte, especificamente, mesmo na infância? Sim, o que acontece muito é que as escolas de, de esportes em geral, né, por exemplo, escola de atletismo, eles observam já desde o início nas, nas escolas, em, em alguns testes físicos que eles têm que fazer aqui, que aqui eles têm nota também pelos testes físicos, né? Eles botam uma criança a correr, não sei quantas voltas em volta da, da quadra de futebol ali, se dá tantas voltas é nota tal, se dá tantas voltas nota tal. Então eles têm um pouco de avaliação física aqui também, né? E nisso, a, esses, esses clubes, né? Por assim dizer, que tem categoria de base, que tem escola, eles já vão lá e puxam a galera para começar a competir, se, né? se, enfim, se a, se a criança assim quiser, né? Ocorre organizam... um, desculpa te uhum. interromper, mas ocorre uma parada tipo nos Estados Unidos que é, gira muito dinheiro em torno do esporte escolar, gira muita visibilidade onde as, as escolas são conhecidas pelos esportes por terem bons desempenhos esportivos? Não, não ocorre a divisão como nos Estados Unidos uh, que o time é da escola, mas sim ocorre muitas divisões de uh, esporte escolar, né? Por exemplo, eles têm um campeonato de triatlon aqui específico para a idade escolar. E antes do campeonato de triatlon para a idade escolar, tem um pré-campeonato que eles chamam de nada corre. que eles consideram a bicicleta muito perigosa para baixas idades, né? Ou, vamos dizer assim, menos de 10, 12 anos. Uhum. Então, é natação na piscina e corrida na pista de atletismo. Somam os dois tempos, então tu já tem aí um o né? que eles chamam assim, a primeira entrada para o multisporte. E isso a gente está falando de crianças de 6, 7, 8 anos. Então, tem esse e tipo tem de... tem dinheiro movimento. envolvido nisso, cara? Tem dinheiro envolvido de escola, da bolsa para atleta, de, de, das escolas é, divulgarem, que terem uma, uma maior visibilidade na, na, na comunidade, porque é... Eu não acho que seja sabores. considerável, Andrei, é bem, existe, mas não acho que está perto do ideal e nem nem que seja como deveria. Assim. Por exemplo, eu conheço algum nadador aqui que cara tem índices para participar de campeonatos de nível altíssimo e eles não conseguem pegar a bolsa que o município aqui de Boiro, por exemplo, tá Não estamos falando nem de Madrina, né? estamos falando de uma cidade muito pequena no interior da Galícia e esse nadador que tem nível para disputar campeonato nacional e europeu não consegue pegar a bolsa porque ele não atinge o critério não sei quanto e depois... É super complicado, assim. Então eu acho que nesse nesse quesito da distribuição de mais incentivo financeiro para atletas aqui, ela tá bem bem abaixo do que poderia ser. Assim. É, eu Acho que a Europa é poderia oferecer muito mais. Sempre é assim, né? Pessoas sempre querem mais. <risos> Mas, vezes, é, é assim. não, é que, é que, às vezes chega a ser injusto, né? Porque é o jovem deixa de fazer alguma coisa porque aquilo não vai ter simplesmente nenhum benefício financeiro para ele E alguma idade, de repente, ali depois dos 17, 18 anos, a diferença financeira já começa a pesar, né? Porque o cara tem que ir para a faculdade, aí tem que morar sozinho, aí tem que pagar o um apartamento dividido com os colegas E aí ainda mais tem que treinar 20, 30 é. horas por semana, cara, se isso não rende nenhum dinheiro, ele não, vai acabar não é. fazendo, né? Então... Com certeza, é uma forma de um mercado ter que crescer, o um mercado do esporte Que aí é vender tudo, fazer a experiência E não tem ninguém que saiba vender melhor do que os americanos, né? É, nisso daí eles estão é, um, muito na frente realmente Então né? tá um gira dinheiro em tudo ali Gira dinheiro é. em tudo, então o cara consegue ganhar dinheiro em e tudo falou, negócio. E você falou em crescer, né? Mas falando também do mercado profissional, né? É, infelizmente é um limite, né? O funil ele vai ficando cada vez melhor, né? Quando você vai subindo o nível ali da competição e as vagas vão diminuindo então realmente tem gente que vai ficar pelo meio do caminho né se o, cara, se tem o, uns incentivos o papel vagos... não cresce para ter mais competições e mais gente competindo no nível alto para o cara chegar onde ele deseja né? na carreira profissional sim, sim. mas eu Depois acho é que embora. é até que o mercado é que regula isso sabia Tiago porque hum, gera um certo funil para uma certa competição mas se você tem outras competições então você tem mais funis né digamos assim onde mais pessoas conseguem ganhar. Sim. E quando a gente centra tudo numa competição só, é que é o grande problema. Você vê algumas soluções que até o próprio mercado americano encontra. É, por exemplo, tem a NFL. A NFL não bate com a NHL e não bate com a, o, o basquete, a NBA. As finais são em momentos diferentes. né? Só que aí, quem gosta de futebol americano mesmo, já estão criando a, a Football, Outro campeonato que começa logo depois da NFL que já está com um patrocínio de uma, acho que é a NBC, que está bancando ela, para criar, para voltar para o pessoal, para ter mais público, para gerar mais um campeonato onde aqueles jogadores que não vão para a NFL vão para essa X, F, XFL, se não me engano. E da mesma forma, os MMAs da vida, né que tem o UFC o, o e tem outros campeonatos. Então, quando a gente consegue divulgar mais campeonatos, a gente abre esse funil Acaba que tem mais gente ganhando também, e esse funil é aumentado, né? Acho que é aí que bate muito do mercado. Sim. O mercado tem que trabalhar. Beleza, André, as perguntas que eu tinha para o Marcos aqui, a princípio foram as que eu já coloquei. Mais alguma coisa aí para finalizar? Alguma coisa que você gostaria de complementar, Marcos, também? em relação à sua experiência aí, ó, um aprendizado para a tá gente Tá com Brasil, vontade você... de voltar para o Brasil? Cara, agora, nesse momento, talvez não, cara, porque eu tenho medo de como é que vai ficar essa coisa toda do coronavírus aí, então... Aí Aqui, tá melhorando agora, né? <risos> tá bastante, cara. Aqui eles fazem um cálculo que é número de leitos na UTI para cada 100 mil habitantes, né? e tem que atingir certos números para a gente ir ganhando certas liberdades de volta aqui, que foi o critério que eles usaram para deixar a gente voltar a fazer esporte e esse número tá ficando cada vez mais bacana se é que se pode dizer né porque o número de mortos está caindo consideravelmente e o número de gente recuperada tá aumentando muito então nesse sentido o cenário tá razoavelmente otimista mas enfim não faltam previsões pessimistas para o futuro agora até o final do ano então não sei. Ah, até isso. mesmo porque a gente vai passar por uma recessão econômica, a Europa muito ah. também. Mas quando é para falar em recessão, aqui para as bandas de baixo, a gente tende a, a passar por pior momento, né? agora Isso porque a gente ainda está atingindo o pico. Voltando para a pergunta que o Thiago tinha feito, cara, esportivamente falando, eu não trocaria aqui por acho que quase nenhum lugar, cara. Porque eu nunca fiz tanta prova gastando tanto pouco dinheiro na minha vida. Uh, o acesso ao material esportivo aqui é muito acessível, cara, dá pra comprar uma bicicleta bem legal gastando pouco, dá para comprar um neoprene massa sem gastar um rio de dinheiro, uh, não é uma coisa elitista, assim, né, porque às vezes no Brasil, cara, eu entrava numa transição de uma prova de teatro e eu olhava assim, que é isso, cara, eu sou um mendigo aqui dessa galera, tipo, nego com as bicicletas galáctica, com uma pança gigante e... Não entendo, cara. Era uma coisa meio o clube da é, mas do bolinha, Isso não é só, assim, não. Tipo... Isso não é só no, no Brasil, não. Isso é muito do próprio esporte que tenta trazer isso. O triato não tem muito disso. Eu lembro lá em Montremblant, no Canadá, tinha um cara, meu irmão, sem sacanagem. Ele devia ter 1,65, 1,60 de altura, com 120 quilos em cima de uma cerveja P5. Uma Cervelo P5 <risos> é uma bicicleta de 15 mil dólares, sacou? E o cara lá, pedalando nessa bicicletinha que não tem nem o canote, eu falei esse troço vai quebrar, rapaz. Como é que esse cara tá pedalando nesse negócio? O cara tá lá, amarradão. Amarradão. É, tem seu dinheiro, cara, o cara é... faz o que quer. Tem dinheiro, não gasta, não vai. Né? A gente não precisa também se excluir porque os outros estão fazendo diferente ou então... Não, com gente... certeza não. Eu só sinto que aqui, cara, a coisa acaba sendo mais igualitária, né? Principalmente até pelo nível do... que a parada atinge aqui, cara. Qualquer provinha Fureca de triatlo aqui tem 400 inscritos, então acaba que fica fica mais interessante competir e porque o é mais o não... esporte, né, e menos perfume. É exatamente, é mais perf... é. mais esporte exatamente. Eu lembrei de uma coisa aqui também, Marcos, quando eu tive no campeonato do ATLON né, corrida e bike, a gente pedalou alguns dias juntos aí.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 Cara, se o cara, aqui a maioria dos casos Acontecer do cara parar do seu lado e começar a te xingar Porque você tá pedalando, é. treinando na faixa Que é pro carro, né? Impressionante é, Fora que aqui é um esporte muito comum, o um ciclismo né o, Acho que é o segundo Ou terceiro esporte com mais gente federada Aqui na Espanha Só tá atrás de um Eu acho que tá, De caça, caça é um esporte, cara -me. é é, Isso é uma coisa bem infeliz Que eu descobri quando achei aqui, caça é um esporte Então como que tem que estar tá federado para ter a arma E tem muita gente com arma aqui então, caça, eu sei que é o esporte que tem mais gente federada na Espanha. E logo depois já vem futebol, ciclismo, atletismo. Então, é comum que tu tenha alguém conhecido, alguém na família, ou alguém que anda de bicicleta. É muito raro tu não entender isso. parte do dia a dia de todo mundo. Né? É, que isso não é um esporte bem comum de ser praticado. Então, tu vê uma pessoa andando na rua de bicicleta, lógico que o cara tá treinando. Então, não é... Ele não tá deixando de ir para passear na praia, para passear na estrada. Se o cara tá na estrada, é o cara tá treinando. então isso eu acho que o pessoal tem bem entendido aqui também. Tá? Facilita bastante o respeito. Show. Cultura mesmo, é né? Desenvolvida nesse é. sentido. Então, beleza, valeu. Marcão. Da minha parte aqui, fechou. Não, já falamos demais. Já. Tá. Obrigado aí pela... Dá para ficar falando relato. muito, mas aí é muita coisa. Vamos gravar outro. Vamos gravar outro. Então, valeu, Marcão. Valeu, Andrei. Valeu, galera. Vamos que vamos. Um abraço. Valeu, um abraço, um abraço. E até o próximo e episódio. Muito obrigado né? a todos vocês que nos escutaram até agora. Espero que tenham gostado desse bate-papo que possa trazer alguma ideia nova. possa... Espero que tenha valido a pena ter escutado a gente. Compartilhar a informação. Se com alguma dúvida, só mandar para nós aí que a gente responde tranquilo. Tem um cara do atendimento aí bom para responder os negócios. <risos> valeu, Marcão. Valeu, valeu Thiago, galera. Valeu. valeu. Até, até a próxima. Galera. Até o próximo episódio. Até valeu. valeu.